Beleza, agora chega de papo e vamos dar o um rolezinho. Essa daqui que tá monstra, meu irmão, tá coçando pra acelerar essa moto. Mas não esqueçam, hein, galera. Segurança acima de tudo e 299 acima de todos. Lembrando, mais uma vez, me desculpem, ainda estou sem microfone. Vou resolver esse problema, beleza? Mas vamos lá. Bom, já de cara eu pude perceber a grande diferença no peso. Eu senti que essa moto aqui, ela está bem mais leve e mais confortável para a pilotagem. As pedaleiras parecem não ser tão recuadas, mas é que o tanque parece que deu uma, uma alongada aqui. Então, deu um, uma sensação diferente de pilotagem. Não lembra quase nada a 2010. Vamos, filho. Apresentação linda. Bom, presta atenção no ronco dessa moto. Está sensacional também, está com um escape muito bonito. vai gravar num lugarzinho diferente, galera. Beleza? Mas vou ver se eu consigo pegar um pedaço de pista para vocês verem, beleza?